E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigadão na área E cara, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que me persegue já faz muito, muito tempo Eu já vi diversos comentários, tanto nos meus vídeos, quanto nos vídeos de outros youtubers de Clash Royale Perguntando se o youtuber tinha mais sorte por ele ser youtuber de Clash Se o fato dele ser youtuber dava alguma regalia a mais pra ele, se dava mais sorte, enfim E cara, a resposta pra isso é uma, é, é uma, é, é uma palavra muito curtinha, <risos> é, não galera Cara, basicamente é o seguinte A única diferença de um youtuber e de um cara Apenas jogador, um jogador de Clash que faz isso para internet e apenas um jogador é que o jogador que grava registra tudo e posta tudo que acontece no Clash, na conta de Clash, tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo, assim como eu no vídeo passado, já ganhou lendária em algum baú de graça, tanto de madeira quanto de prata, enfim, não importa, mas já ganhou lendária de graça, a única diferença é que a gente registra isso e posta e como todos nós somos uma comunidade, né, tem vários youtubers de Clash, enfim, várias pessoas ganhando carta lendária e tudo mais, enfim, pelo fato dessa comunidade ser grande Dá a impressão de que os youtubers acabam tendo Essa sorte, enfim, a mais que os outros A mais do que apenas os jogadores De Clash normal, mas isso é tudo uma mentira Galera, isso não existe, tá bom? E também tem outro fator, né? Gema As pessoas que lidam com o YouTube Como profissão, né? Trabalham com o YouTube Elas de certa forma, né? Pelo menos com o Clash Royale, tendem a querer Investir um pouco mais no jogo para poder trazer Mais novidades, enfim, como você é criador de Conteúdo, você precisa, enfim, trazer coisas Novas, aí você acaba dando uma investida No jogo, trazendo, enfim, abertura de baús com mais frequência baú super mágico, baú lendário Compra ali o baú lendário que vem na loja Por exemplo, eu hoje vou abrir um baú lendário Aqui com vocês que veio na minha loja Eu não tenho gema, vou dar uma gemadinha Enfim, porque eu quero mais uma carta lendária Aqui pra minha continha, né, tá Aí já vai vir aquele chatinho comentar Ai, João só peixe em Carta lendária <risos> Enfim, carta lendária é muito bom, todo mundo sabe disso Todo mundo quer, porque que eu não posso querer, bicho Mas esse realmente era o assunto que eu queria tratar Com vocês, que eu queria falar com vocês é que Não existe diferença de um youtuber que Joga Clash e apenas Um cara que joga Clash, a única diferença é que Um registra tudo aquilo que faz, o outro não Registra, um, o outro apenas conta Pros amigos que ganhou, enfim, não fica algo Lá marcante na internet, aquela thumb Enfim, tudo lá, mostrando que que ganhou, que fez, que aconteceu e tudo mais, isso acaba criando um tom de volume que você ganha muito que você tem muita sorte, enfim, não é bem assim, não é mesmo? <risos> Mas pra dar continuidade do vídeo de hoje, a gente vai comprar aqui um baú lendário mano, que veio na minha lojinha deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu entrar no Clash primeiro, calma aí. Beleza então galera, eu entrei aqui dentro do Clash ó, tem um baú lendário aqui, a minha loja veio bem bacana na verdade, né? Tem um Golem aqui, o Cavaleiro, Máquina Voadora o Bebê Dragão, o Executor e o Baúzinho lendário que é o que interessa Pra gente, seguinte galera Eu fiz uma enquete no meu clã perguntando Para as pessoas se valia mais a pena Comprar gemas pra gastar Com o um novo evento ali, aceleração de tudo Ali, ou se valia a pena mais comprar Um baú lendário, as pessoas do clã Todos, todos, tá, falaram Que valia a pena comprar mais um baú lendário Porque essa nova oferta aí do evento Da, da, da corrida aí, a galera Não tá curtindo muito, sei lá, eu também não curti Tanto, assim, eu achei Bacana, mas eu acho muito caro Cara, pra você comprar os três ali, as, as três promoções do evento, são 900 gemas. É muita gema. Eu vou ficar aqui com meu baúzinho lendário, mano. <risos> e tá tudo certo. Beleza, então agora eu vou adquirir aqui as 500 gemas e eu já volto. Espera rapidinho. Já adquiri aqui as minhas... 500 gemas, agora tô com 565 de gemas E, mano, sem muita enrolação Vamos abrir aqui essa lendária e vamos ver qual que vai ser a lendária que vai vir pra gente agora e foi o Mago Elétrico, mano <risos> Muito, muito bom, mano Falta agora 3 pro Mago Elétrico nível 3, mano E eu quero muito colocar o Mago Elétrico pro nível 3 Porque é uma das minhas lendárias favoritas, com certeza, mano Cara, se você parar pra pensar que eu agora, quando fui abrir o baú da estratégia, tive a chance de escolher Lava Round ou Mago Elétrico. E escolhi o Lava Round, eu tava me prendendo todo pra pegar o Mago Elétrico de vez do Lava Round E acabei que ganhei aqui o Mago Elétrico no baúzinho lendário aqui da minha loja por 500 gemas. Então valeu muito a pena esse baú. Aí que eu dizia, mano. Aí que eu dizia. Quando você vai lá e gasta 500 gemas num baú... Lendário, e vem a lendária que você quer? É sério, não existe uma felicidade maior, você fica feliz por dentro. É muito sério isso, mas tranquilo então Nosso Mago Elétrico aqui, falta apenas 3 pra nós botar Tomara que não demore muito, porque mano Eu preciso muito de uma lendária nível 3 Viu? E deixa eu mostrar aqui pra vocês O que aconteceu com a minha conta, mano Eu desci de arena, tá? Não quero que ninguém fique me julgando, tacando pedra em mim Porque eu desci de arena Aconteceu da mesma forma quando eu estava na arena 9 E cheguei na montanha do porco, logo em seguida Eu já desci de novo, fiquei um tempinho Na arena 9, e novamente quando peguei A montanha do porco, consegui ficar e permaneci E mano, é uma trajetória muito longa da Montanha do Porco A Arena Lendária, então eu estou muito feliz Aqui com os meus 3.700 e pouco Pegando Lendária, voltando, saindo Entrando de novo e vai E volta, mano, tá legal, tá legal Tá bom? Aí outra, esse lance aí da Corrida De Gemas, mano, eu nunca vi tanto cara Gemado, é sério, eu só tô pegando o nível 11, só tô pegando, mano Só cara gemado que tem, sei lá, Mago Nível 10 e tudo mais Eu não tenho essas cartas ainda, não vai demorar Muito a gente vai ficar meio upadinho Aí no jogo. Beleza, então daí que a gente vai usar esse deck aqui de Peca com Meia Cavaleiro Mago Elétrico aí e a Bandida, porque é um deck que eu estou usando bastante. Esse e o outro deck, né, que eu estou usando bastante atualmente. Mas o deck que eu escolhi pra nós jogar hoje, porque é um deck que eu gosto muito, é o deck de Meia Cavaleiro. Mas antes de nós começar aqui a partida, já desce aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Beleza, então puxei a batalha aqui, vamos ver com quem que a gente vai jogar. Tamo jogando contra o Max The Best, mano, nível 12, agora. Agora, agora, suei aqui, hein, suei em frio Beleza, beleza, se a gente conseguir aqui, se acalmar, a gente vai, vai bem, talvez Vamos ver, vamos começar aqui com o Espírito de Gilo, aqui atrás mesmo E os servinhos pra dividir e pra não deixar o Elixir carregar muito Ó, Cavaleiro nível 12, bicho Calma aí, Cavaleiro nível 12 agora azedou um pouquinho pra mim Mas calma aí, bandidinha aqui atrás Peca, será? Vou botar peca aqui, opa, peca aqui, porque ele tá vindo de corredor, mano, corredor, não quer nenhum corredor batendo na minha, mano, corredor nível 10, mano, olha isso, mas tudo bem, e olha as cartas dele, são muito mais upadas do que a minha, arqueiras nível 11, mago nível 10 agora, tá louco, mano, calma aí, deixa eu ver o que eu vou fazer, não, eu, eu vou deixar aqui por enquanto, não tem muito o que eu vou fazer, é, boa, levamos o lançador, então tá valendo, mano, ai, nenhum hit, mas beleza, o mago elétrico deu ainda um zitzinho lá E a gente vai fazer o seguinte A gente vai tacar o meia cavaleiro na cabeça dele agora Ó, oh, agora vai ser uma oportunidade muito boa Meia cavaleiro na cabeça, bicho Agora sim, gostei de ver o espírito de gelo aqui E vamos ver, mano Se ele não defender isso aqui, a gente vai... Ai Ui, meia cavaleiro pulou, foi bom agora Foi muito bom mesmo Calma aí, ainda deu... damos dano ali no cavaleiro dele Então tá valendo Deixa eu ver o que ele vai... a gente vai fazer Taca a bandidinha aqui e os goblins Ai. acho que vai ser um pouco difícil a gente parar esse aqui agora, ele vai dar bastante dano na gente Beleza, o corredor nível 10, bate forte hein bicho, mas calma aí Vamos segurar aqui o zapzinho e pão. é, ele gastou o um elixir do caramba e a gente vai conseguir aqui quase levar a torre dele Mano, volta um pouquinho pra nós levar a torre dele ali, tamo uma vantagem absurda Ó, oh, vamos ver aqui, opa, mano, meia cavaleiro de novo aqui na cabeça né? Maia Cavaleiro, mano, é muito bom pra defender Mago, enfim, Mosqueteira Essas cards assim, é muito bom um Zapzinho aqui, ó, junto com o Espírito de Gelo Levamos aqui a nossa primeira Torre, muito, muito bom Ai, nível 12, meu Tá apanhado nível 12, calma aí <risos> Vamos aproveitar aqui, já vamos botar Nossa Pega, porque se ele vir de Corredor Que é uma coisa bem provável que aconteça A gente já tem uma Pega meio que em cena Beleza, calma aí aqui Vamos botar os servinhos aqui atrás pra só ciclar o deck E vamos botar, mano, o meia cavaleiro Aqui, ó, boa meia cavaleiro ali matou o mago dele, viu E matou o que tava junto, mano Será que a gente consegue dar três coroas nesse nível 12, mano? Se nós dar três coroas Ai, mano, muito bom Ele acabou de jogar três elixir fora Né, vou botar mais um mago elétrico aqui Calma aí, calma aí Mano, se a gente conseguir dar três coroas, vai ser épico. Vai ser mito. Contra o nível 12, bicho. Será que a gente consegue? Ó os servinhos batendo lá. Olha os servinhos batendo lá. Calma aí, peca aqui. Né? Porque a gente não pode deixar ele chegar na nossa torre. E, mano. Ih, mano. Quer fazer um combo do outro lado? Vai levar meia cavaleiro na cabeça, bicho. <risos> Ganhamos aqui a partida, mano, nível 12, mano, bom jogo, cara, mas essa foi nossa, e mano do céu, foi muito massa essa partida aqui, porque é difícil isso, eu vou dizer pra vocês, eu me cago todo, viu, tem vez que eu jogo com nível 10, que eu apanho, que eu tô uma surra tão bonita, mas tem vez que eu jogo com nível 11 que eu ganho fácil com esse nível 12 agora que eu joguei Foi uma partida fácil, cara Tava meio que rateando ali, cometendo Os mesmos erros toda a vida, combo de mago Ali e gangue, cara, tava dando Muito errado com ali, né, o meu deck Realmente era um deck muito counter Do deck dele, mas conseguimos levar Essa e isso que importa, também aí Tentando cada vez mais se aproximar da lendária Novamente Então foi esse o vídeo de hoje, galera, eu espero que você tenha Gostado aí, conseguimos aí o um mago elétrico Mais um mago elétrico, mano Então eu tô muito empolgado porque é uma das minhas Lendárias favoritas, e aí o vídeo de hoje era mais pra debater sobre um assunto, mano, que me persegue já faz muito tempo: que era o assunto da sorte que os youtubers têm, os youtubers de Clash Royale têm, que é um mito, mano! É um mito, mas é isso aí, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!